Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander. Santander acabou com os pontos nas carteiras digitais. É, meus amigos, os milheiros devem ter ficado furiosos e quem coleciona pontos e milhas através de pagamento por carteiras digitais vai se preparando que será uma tendência dos demais bancos acabarem com isso também. E é sobre este assunto. Que iremos tratar aqui no canal hoje. Antes de eu falar aqui do Santander, deixa eu contar para vocês rapidinho o porquê de tudo isso vem acontecendo. Como vocês se lembram, lá em março do ano passado, 2022, o presidente da Latam ele fez um comentário falando. Nós fizemos até um vídeo mostrando isso, falando que é, a, os milheiros eram um câncer né, na, na vida do programa de milhagem. Né? E aí ele disse que era um problema gravíssimo a situação que vinha acontecendo no Brasil naquele momento, que era o único país o mundo que fazia esses trâmites de jogadas com milhas e dinheiro e dificultando os programas de fidelidade. Logo em seguida que esse presidente da Latam fez esse comentário, a Smiles, ela também colocou regras mais duras à compra e venda de milhas e a Azul fez a mesma coisa e a American Airlines já é bem taxativa com isso também. Aí em seguida passaram-se alguns meses o Itaú veio com uma conversa tirando os pontos em carteiras digitais, ou seja, o cliente que comprava o a, pagamento de boletos, é, conta de água, luz, telefone, através de carteiras digitais, com os cartões de Itaú, pontuava, pararam de pontuar. Em seguida, o Bradesco fez a mesma jogada, cortou todos os pontos através das carteiras digitais. E agora, a partir do dia 20 de maio, o Santander bloqueia todos os pontos através das carteiras digitais também. Isso quer dizer que os cartões do Santander que pontuava é, através das carteiras digitais, geravam pontos no seu programa de fidelidade para de pontuar. Ou seja, todos os cartões, American Airlines, Unique, o Linden, Express, é, Mundo 1, 2, 3, Style, Elite, Do Free, todos os cartões param de pontuar a partir de agora, a partir do dia 20 de maio, em carteiras digitais. O que, que não vai mudar? Como não mudou no Bradesco, como também não vai mudar no Itaú. Os cartões cadastrados em carteiras digitais como Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay continuam normalmente. Ou seja, quem é cliente do Samsung Pay tem os cartões cadastrados na carteiras digitais e, e usam por aproximação e ganha pontos rewards do Samsung, não muda nada, continua do mesmo jeito. O que muda é você ganhar os pontos nas carteiras digitais como Recarga Pay, é, Mercado Pago, PicPay, 99Pay, Digital e entre outras carteiras digitais que o mercado tem. Então, isso que vai acontecer. Veja a nota que nós publicamos no nosso canal. Veja, os clientes estão recebendo esta mensagem. A partir de 20 de maio, o regulamento do programa de pontuação Esfera será atualizado e as transferências de recursos realizados com o cartão deixarão de gerar pontos. Vale lembrar que os pagamentos de bens e serviços realizados em um estabelecimento comercial, físico ou online continuarão gerando pontos normalmente. No caso de dúvidas, você confira o regulamento do programa disponível a partir do dia 20 de maio, é, termo de condições esferas você pode clicar aqui, dá para saber a pontuação e tudo mais, bem, não pontua mais a partir do dia 20 de maio, transações para recargas de valores, seja em moeda real ou estrangeira, você poderia ir nas casas de câmbio e fazer uma remessa via cartão de crédito, acabou a pontuação nessas condições, pagamento de boletos feitos em carteira de pagamentos, ou seja. Aquelas carteiras digitais como 99 é Pay, recarga Pay, RecargaPay, AME, PicPay, AME e tudo mais, param de pontuar a partir de agora. Transferências à vista ou parcelada na função crédito do cartão. Você podia transferir o dinheiro do cartão né, nas carteiras digitais e recebia pontos como se fosse uma compra. Também acabou essa modalidade. E continua pontuando compras em mercados, em restaurantes, passagens aéreas, etc. Pagamentos feitos nas carteiras digitais Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay continua normalmente, conforme eu já expliquei para vocês. E só para deixar claro aqui a pontuação de cada cartão, veja a tabela então. O Limite a pontuação é 2.6 pontos nacionais e 3 pontos para compras internacionais, os pontos no que expiram. O Unique, tanto Visa como Master, a pontuação é 1 dólar é igual a 2 pontos. E no caso o do o limite a cada dólar é igual a 2.6 e 3 pontos tá? O The Free a pontuação é, um, um dólar é a 1, Elite, a 1 dólar é igual a 1.5, os pontos não inspiram O Platinum Elite, a um dólar é igual a 1.5, 36 meses a validade, Platinum Style, é a pontuação a cada dólar é 1.3. O Mundo 1 2 3, a validade é 24 meses e as pontuações é seguinte. Compras nacionais um ponto, compras e-commerce internet, a cada dólar dois pontos; compras internacionais em qualquer moeda estrangeira três pontos a cada dólar gasto, tá? E lembrando que tem uma regra do mundo para compras e-commerce e conversão de pontos de um dólar igual a dois pontos, limitada a 500 pontos por mês. Após esse limite, a conversão será um dólar igual a um ponto. O Gold, ele pontua a cada dólar um ponto, 36 meses validade. OAB São Paulo, um dólar igual a um ponto, 36 meses. Internacional, 1 dólar, 1 ponto, 16 meses. Nacional, 1 dólar, 1 ponto, 16 meses. Flex, é a cada R$ 8,00 é igual a 1 ponto, 24 meses validade. O Lite, R$ 8,00 é igual a 1 ponto, 24 meses validade. O Fit, R$ 8,00 é igual a 1 ponto, 24 meses. Tá? O Free o SX, somente cartões emitidos aprovados até 30 de nove de 2018. A cada R$ 8,00 é igual a 1 ponto, validade 24 meses. America Express Gold, não expiram. A cada 1 dólar, 1.2. O de Platinum Card não expira. A cada 1 dólar, 2.2. E os clientes é, Centurion, Card, Metal, América Express. Os pontos não expiram. É, welcome bônus na primeira transação do cartão. 300 mil pontos. Membership, Rewards, Esfera. Serão creditados pontos de acordo com a faixa de gastos anual. Após os primeiros 12 meses de vigência do contrato do cartão de crédito. Pronto. Então, essas são as pontuações dos cartões que existem do Santander. É, como eu falei para vocês, depois que o Bradesco, o Santander, é, depois que o Bradesco e Itaú, agora chegou a vez do Santander limitar aí o bloqueio de pontos por carteira digitais. Isso vem sendo uma tendência dos bancos, né? É cortarem esse tipo de benefício, pois muitos clientes fazem transações que levam dúvidas do que estão fazendo. Então você sabe muito bem que hoje bancos digitais geram boletos, não cobram nada. A pessoa gerava um boleto fictício de 3 mil reais, por exemplo, pagava nas carteiras digitais naquelas épocas grandiosas que não cobravam é, mensalidades e taxas para pagar o boleto. O cara gerava um boleto depósito, pagava na carteira digital e ganhava milhas por depositar dinheiro. Então o cara fazia um boleto, pagava na carteira digital o depósito e o dinheiro, a pontuação caía no, na carteira digital através de depósito. Quando o banco descobriu isso, foi e bloqueou. E aí eles foram bloqueando de uma forma, de uma forma, de uma forma até que eles não conseguiram mais bloquear essas operações e aí chegou ao fim também para o Santander. Inclusive o Bradesco pontuava na sua própria carteira, você pagava no Banco Bradesco e eles pontuavam, pararam, o Itaú a mesma coisa, e o Santander você pagava também boletos na própria conta do Santander, pontuava 100% os pontos, 100% de pontos, cortaram para metade, tiraram também. Então, parece ser uma tendência do que vem acontecendo com os bancos hoje de cortarem pontos nas carteiras digitais, devido a todo esse movimento que estão sendo feito pelas companhias aéreas e também pelos bancos tradicionais e logo, logo pode chegar até os bancos digitais. Pessoal, eu espero então que vocês tenham entendido a situação aqui que está acontecendo com as carteiras digitais e os bancos tradicionais aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então...